Olá, vocês sabiam que a Lua é muito mais velha do que se imaginava? Não? Bora descobrir isso. Bem. A reportagem é de 31 de julho de 2019, de Evan Gogh. A teoria mais abrangente de como a Lua se formou é chamada de Hipótese do Impacto Gigante. Essa hipótese mostra que cerca de 150 milhões de anos após o surgimento do Sistema Solar, um planeta do tamanho de Marte, chamado Teia, colidiu com a Terra. Embora a linha do tempo seja muito debatida na comunidade científica, sabemos que essa colisão derreteu Teia e parte da Terra, e essa rocha derretida orbitou ao redor da Terra até se aglutinar e formar a Lua. Mas agora o um novo estudo, embora não contradizendo a hipótese do impacto gigante, está sugerindo uma linha de tempo diferente e uma Lua mais antiga. Novas pesquisas de cientista do Instituto de Geologia e Mineralogia da Universidade de Colônia sugerem que a Lua é muito mais antiga do que a hipótese do impacto gigante diz. A sua pesquisa é baseada em análises químicas de amostras lunares da Apollo e mostra que a Lua se formou apenas 50 milhões de anos após o sistema solar, ao invés de 150 milhões de anos. Isso envelhece a Lua em 100 milhões de anos. Este é um trabalho importante porque entender a idade da Lua nos ajuda a entender a idade da Terra. E esse tipo de estudo só pode ser feito com rochas lunares, porque elas permanecem praticamente inalteradas desde o momento da formação. As rochas terrestres foram submetidas ao processo geológico por bilhões de anos e não fornecem o mesmo tipo de registro primitivo de formação que as rochas lunares fazem. A Lua, portanto, oferece uma oportunidade única para estudar a evolução planetária, disse o Dr. Peter Sprang, coautor do assunto na Universidade de Colônia. Se vocês quiserem saber mais, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, deixem um like ou dislike. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.